No caso dos limites laterais pela direita, nós utilizamos a mesma notação, porém, no expoente de C, colocamos um sinal de mais. Esse sinal de mais está significando que os valores de x podem se aproximar o quanto quiserem de C, desde que por valores maiores que o valor de C. Podemos simplificar isso como x sempre maior que C. Um gráfico pode ajudar a gente a entender isso melhor. Para construirmos o gráfico que representa o limite lateral pela direita, nós vamos utilizar a notação limite de f de x com x tendendo a c mais igual a L. Observe que, nesse gráfico animado, o x tem sempre valores maiores do que o de c. É o que está representado nessa notação de limite. Se o x tem sempre valores maiores do que c, o x está sempre à direita de c. Por isso, utilizamos isso para denotar limites laterais pela direita.